então eu parei de jogar porque estava dando muito. Não, Bradolfo, eu não sou Chames, não. Eu só vi você passando. E vi que você ia voltar porque você me viu também passando.